Aquário, Aquário que claro. a Que é a, luta é a luta mais bonita Que foge por causa do anime Porque eles não são O universo de verdade é, O anime perde a emoção é. da luta né, de Mas você... se você ignora isso É uma luta bonita pra caralho tipo, não, Aquele lance do é tipo bom. O Yoga praticamente morto Tendo que dar o golpe Da execução aurora E é super dramático E fala oh, Yoga agora Você conseguiu me superar nesse último momento uhum. Eu não tenho mais nada Pra te ensinar e morri. E os dois morrem. Morre, morrem. né, tipo? Muito bonito, muito dramático. é isso que ele queria ensinar. Ele só queria ensinar ele a é ser impassível. É verdade, ser frio. É que matou é, a mãe, jogou a mãe dele é de no buraco. Matou lá, mais ainda é, a mãe dele. Agora você não vai mais visitar. É, já, vai, -se, se fodeu